Aí, pessoal, Aqui você pode ver ó, o setpoint está em torno de 2.500, o RPM agora está em torno de 1.250 RPM, o PID está desligado, tá? então se você olhar nesse gráfico aqui na linha do tempo é a mesma coisa, o verdinho aqui é, os, é a rotação atual do ventilador, quando eu ligar o PID ela vai tender a subir. Você vai observar, na medida que sobe a rotação, o que, que vai acontecer aqui? Aqui é o sinal do PWM. Ele vai ficar mais tempo ligado, o sinal, essa linha azul. Ela vai ficar mais tempo no nível alto. Tá? Então vamos, vamos acompanhar isso aí. Eu vou ligar agora o PID. Tá? Então eu liguei e ele começa a fazer o que? Ele está tentando chegar no, no setpoint, que é essa linha azul. Né? ele deu um pico, ele deu uma arrancada e agora ele está diminuindo a velocidade gradativamente está ajustando também aqui o, o sinal do PWM até chegar na rotação desejada né? no, no set point, no ajuste que a gente fez né? esse aqui é o ventilador é ele que está virando aí está se, se virando para chegar no lugar né? pronto ele já chegou aqui na rotação desejada né? você vê que tem um certo valor a, a, do PWM agora é o seguinte eu vou simular aqui uma resistência para a rotação do ventilador qual que é? eu vou jogar um ar aqui né? esse, eu vou ligar esse, esse ventoinha ela vai, gerar um ar, ela vai gerar uma resistência vai diminuir a rotação do, do ventilador inicialmente você vai ver que esse, essa linha verde ela vai cair mas em seguida, o sinal PWM vai compensar o sinal, fazendo com que a rotação volte a atingir o valor original. Quer ver? Eu vou ligar agora, você acompanha aí. Tá? Você presta atenção que o que que acontece, como ficou mais tempo ligado agora, essa linha azul aqui para cima é mais tempo ligado, o, o ventilador ele tá fazendo mais força para conseguir manter a rotação original, tá? A hora que eu desligar o ar, essa linha de ar, o que que vai acontecer? Não vai ter mais a carga, o, o ventilador tá fazendo força, ele vai pegar embalo, a rotação, né? O sinal verde ele vai subir e aí ele vai descer devagarzinho, quer ver? Tá vendo? Ó? E aí vai ajustando o PWM devagarzinho até voltar o. até atingir a rotação. Acompanha aqui na linha verde, ó. Tá vendo? Você vai ajustando isso aqui devagarzinho. Outra maneira interessante de ver é no outro gráfico que tem no circuito. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Esse gráfico aqui, ele está mostrando o duty cycle de 0 a 100% e aqui a rotação. Como eu tô com a rotação para 2400, o setpoint é 2455, é 2500, né? Ele vai ficar, ele, a tendência é ele rodar sempre nessa linha, que é 2500 RPM, que é o setpoint, né? Então, essa é a rotação que está no momento. Quando eu ligar o ventilador, a rotação vai cair. E ele vai compensar o setpoint, esse ponto aqui, ele vai deslocar para lá. Fica vendo aqui, ó. Tá, jogou porque a rotação caiu, agora ele vai tentar compensar. Ele vai subir a rotação até atingir a linha, mas você vê que o PWM, ó, ele mudou a intensidade, tá? Ele está fazendo a compensação, até atingir lá, tá vendo? Ele chegou nos 2.500, aquela linha verde lá do outro gráfico, ela tá, já atingiu o valor, tá vendo? E a hora que eu soltar, desligar, a hora que eu desligar o essa resistência, o que que vai acontecer? A rotação vai subir? Né? E depois gradativamente o sinal do PWM ele vai mudar o valor aqui, né? Vai abaixar aqui e ao mesmo tempo vai mudar o gráfico aqui, ó. Acompanha. Subiu a rotação, ó. E agora o PID está tentando compensar o sinal até atingir a rotação lá em torno de 2.500 RPM. Você vê que ele vai baixando devagarzinho, tá? até atingir o valor, se você olhar aqui no outro gráfico, você vai ver isso acontecendo também a mesma coisa, repetindo né? O ah, que mais interessante posso falar para você, vou botar para 1500. Ah, 1500, acertei, agora ele vai descer devagarzinho e vai fazendo um ajuste aqui, né? ele vai aumentando o tempo que ele fica desligado, que é esse sinal para baixo. O... Se eu tiver a porta aberta, esse aqui é o sinal de porta aberta que eu tinha feito no programa. É, se eu tiver agora alterações no circuito, ele não está calculando o PID. Ele não está nem aí para ele. Então ele vai mudar do jeito que der, ele não vai fazer as contas perfeitas, você vai ver que ele fica alterando, tá vendo? Ele não está tentando compensar o sinal. A hora que eu fecho a porta, aí ele vai entrar em atuação o sistema PID. E vai compensar o sinal. Tá vendo? Essa aqui é aquela porta lá do pausa PID é, para pausar o sistema PID. E tem o autotune. O autotune como é que ele funciona? É um algoritmo do CLP, interno do CLP. A hora que você liga ele induz uma perturbação no sistema. Essa perturbação ele faz uma série de contas e fala assim Ah, esses são os parâmetros que eu tenho que colocar aqui Para o equipamento funcionar eu Vou ligar o autotune para você ver Liguei o autotune, desligou o PID, né? A luzinha ficou apagada né? Agora ele vai fazer uma série de, de testes, né? Aumenta a rotação, põe a rotação no mínimo Rotação no máximo, rotação no mínimo E vai fazendo umas calibrações A hora que ele termina a calibração o... ele liga os parâmetros, exceto os registros internos lá do CLP e aí ele passa a funcionar aí galera é, se você gostou por favor dá um like aí e não se esqueça de se inscrever no canal tá um grande abraço aí pro pessoal